Bom dia no assunto de emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Sabe que uma coisa que talvez possa te ajudar na hora de emagrecer é beber bastante água de forma diária. Assim como no carro e na moto, gasolina. É... A fonte para facilitar de sobrevivência. Água e comida para os humanos e animais é a fonte de sobrevivência. Ah, mas tem gente que toma mais suco do que água. Bom, também, tá né? Não deixa de ser uma fonte, mas. Alguns só contra, por favor. Bom, isso aí já é um outro assunto. E água pode ser um bom para perder hein, alguns quilos, quem sabe, né?